Meia da manhã do dia mais lindo da semana. Sexta-feira, sua linda, seja bem-vinda. O dia amanhece parcialmente nublado, o sol até já tentou aparecer, mas as nuvens não vão deixar muito não, viu gente? Inclusive, pode chover a qualquer hora do dia. Mesmo assim, vai ter calor à tarde. 29 graus é a máxima prevista para hoje. Muito bom dia pra você, vem comigo, eu sou Vanessa Lima e a gente fica juntinho até as 7h15 da manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua companhia. Hoje é 29 de novembro, é seu aniversário, meus parabéns, felicidades pra você. Gente, as empresas têm até hoje pra pagar a primeira parcela do 13º aos funcionários. E o que fazer com esse dinheiro, hein? Pagar dívidas ou comprar presentes de Natal? Tem também a Black Friday e muito mais. A gente volta em instantes, até já. Seis horas, trinta e quatro minutinhos, você está no direto da redação e a gente volta e vai direto para São Paulo acompanhar a despedida do apresentador Gugu Liberato. O velório dele está sendo realizado neste momento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos para lá. ...socorrida pelos bombeiros... Ela saiu do salão de cadeira de rodas. Depois de quase 24 horas de velório, o corpo de Gugu segue em cortejo, em carro aberto, até este cemitério que fica no Morumbi, na zona sul de São Paulo. É aqui que fica o jazigo da família, onde está enterrado o pai do apresentador. O enterro de Gugu será aberto ao público e a família ficará em uma área reservada. Gugu morreu há uma semana em Orlando, nos Estados Unidos, ao cair de uma altura de 4 metros. Ele fazia o reparo em um ar-condicionado em casa. O apresentador foi levado ao hospital e teve morte cerebral confirmada depois de 48 horas. Às 6 horas e 35 minutos, vamos à Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós estamos prestando serviço para você que quer fazer a sua homenagem ao querido Gugu Liberato. Lembre-se, na Assembleia até às 10 horas da manhã, acompanhando o cortejo, que aliás será acompanhado pelos taxistas em mais uma homenagem que eles farão ao Gugu Liberato, a partir das 10, até o cemitério Getissemani no Morumbi. A gente pode estimar em aproximadamente uma hora esse percurso, acho que no máximo isso. No máximo isso, talvez menos. Até, a... até o cemitério Getsemani para o sepultamento. E no cemitério, sim, também, os fãs terão a possibilidade de fazer essa homenagem. Deixa eu falar com o Lucas Carvalho, que vai mostrar a gente mais um pouquinho de como tá a movimentação na Assembleia. Fala, Lucas. Zucateli, as pessoas estão chegando, as pessoas estão se aproximando e o movimento vai ficando maior. Essas pessoas que vieram prestar a sua homenagem ao apresentador Gugu Liberato. Você observa aí nessas imagens, então, algumas pessoas que já fizeram a sua homenagem, elas saem aí eh, por essa parte aqui da Assembleia Legislativa. Eh, aqui onde essas pessoas estão eh, no Alambrado observando é o local por onde elas saem. Ali do outro lado, portanto, é por onde as pessoas estão entrando para poder dar o último adeus a Gugu. E aí você observa também a quantidade de coroas de flores são muitas homenagens de pessoas próximas a Gugu Liberato, pessoas que trabalharam com ele, amigos, pessoas que tiveram bastante convívio com o apresentador. A família de Gugu ainda não está aqui na Assembleia Legislativa. Eles deixaram ontem o velório por volta de nove horas da noite, foram descansar na casa da família e devem voltar aqui para o velório às 8 horas da manhã, pelo menos essa é a expectativa de que os familiares retornem a partir das 8 horas da manhã. É, entre os familiares a gente destaca que a mãe de Gugu, uma senhora de 90 anos de idade que apesar de toda essa dor demonstrou bastante força, né? E trouxe também bastante carinho aquelas pessoas que, na verdade, ela retribuiu o carinho que as pessoas vieram é, trazer para ela. Muitos fãs, é, muitas pessoas famosas ou não, as pessoas que dizem a mesma coisa a respeito de Gugu liberado e existe também, Zucatelli, a expectativa eh, da presença do apresentador Silvio Santos. Eh, inicialmente se pensou que ele viria durante a madrugada, isso não aconteceu, mas existe portanto essa expectativa ainda, Zucatelli. A dona Maria do céu, abraçando carinhosamente todas as pessoas. Isso aconteceu comigo, eu posso relatar isso para você, é, distribuindo carinho e amor como o filho dela fez a vida inteira, e a gente entende que ele aprendeu isso. 6 horas 37 minutinhos, gente, os primeiros minutos do velório do apresentador Gugu Liberato foram fechados à família para uma despedida reservada, né? Só depois disso, as portas da Assembleia foram abertas para amigos e colegas darem o um último adeus ao apresentador as coroas de flores com homenagens e mensagens de carinho começaram a ser entregues logo cedo aos poucos foram chegando pessoas que conviveram com Gugu durante sua longa carreira na TV. O Brasil não só perde um grande apresentador, como perde um grande brasileiro. Uma pessoa muito simples, muito humilde mas muito determinada a fazer aquilo que ele se propõe a fazer É um, realmente um, uma perda não só para a Record mas para a televisão brasileira. Apesar de de ter morrido com apenas 60 anos de idade, Gugu Liberato era um veterano da TV. Por isso mesmo, visto como um mestre, um professor por muitos colegas. Apresentadores, artistas, nomes conhecidos da música também vieram se despedir aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sabrina Sato disse que Gugu sempre foi uma inspiração. Um exemplo. O Gugu, ele inspirou a televisão toda. Eu acho que todo mundo carrega, todos os programas de TV carregam um pouco do Gugu. O apresentador da Fazenda, Marcos Mion, se despediu do colega numa homenagem silenciosa. E depois conversou longamente com a mãe de Gugu, Dona Maria do Céu. Ana Hickman lembrou da primeira vez que o entrevistou. Ele sempre foi amigo de todo mundo, mesmo as pessoas sem conhecê-lo pessoalmente se sentiam amigas dele. Aprendi muito, aprendi muito, muito, muito, como artista e como ser humano. A apresentadora Eliana, que conheceu o Gugu no começo da carreira, falou em gratidão. Ainda é difícil de acreditar e acho que o Gugu deixou um legado de amor e gratidão por... Por onde ele passou, ele deixou um registro muito positivo. Luciana Jimenez também se lembra do apoio que recebeu no início da carreira. Sempre que ele encontrava, ele sempre foi uma pessoa muito querida comigo. E, gente, eu passado ó. Estou passado. Para Tom Cavalcante, Cugu era um visionário. A postura dele, a performance dele, a maneira de falar devagar e de uma timidez enorme, a gente estava comentando aqui. Mas o carisma superava tudo isso. Esse era o Gugu. Ele merece todas as homenagens. E o que o Brasil está fazendo por ele, eu acho que é a resposta de tudo que ele plantou, né? de tudo que ele fez em vida né? pelas pessoas, pela televisão brasileira. Uma perda irreparável para todos. Inreparável como pessoa, irreparável como profissional. É uma, com certeza uma grande escola que está que se fechando, hoje chamada Gugu Liberado. Ao longo da nossa programação, mais informações sobre o velório e enterro aí do Gugu Liberato. Agora às 6h40, a mãe Larissa de Almeida Ribeiro, de 21 anos, tinha acabado de ter o pequeno Miguel Pietro quando uma mulher, se passando por enfermeira, sequestrou o recém-nascido, gente. Sete horas depois, Miguel foi encontrado. A repórter Narla Guiá acompanhou essa história todinha pra gente. Um reencontro emocionante. É seu filho mesmo? É ele, claro. não tem é ele. dúvida, não? Não. Como é que vai ser o nome dele? Já é. É. Hã? Miguel Pires. Oh, Meu Deus, Jesus, obrigado. Larissa, de 21 anos, ficou seis longas horas longe do filho recém-nascido Miguel. A jovem deu à luz ao bebê no Hospital Regional de Itaguatinga. Uma mulher se passando por enfermeira entrou no quarto onde ela estava... Pegou a criança dizendo que faria um exame de glicemia nele e não voltou mais. Larissa, quando percebeu que o filho não voltava mais, chamou a segurança do hospital que logo acionou a polícia militar. A jovem disse que não desconfiou da sequestradora porque ela usava um jaleco branco e já estava há muitas horas no hospital observando outras crianças. Por volta das 9 horas da manhã, o sofrimento chegou ao fim. Veio a notícia de que Miguel havia sido encontrado. O bebê chegou aqui no Hospital Regional de Ceilândia por volta das 5 e meia da madrugada. Isso porque a sequestradora ligou para o SAMU dizendo que havia acabado de dar a luz em casa. O pessoal do SAMU então trouxe a mulher e o bebê. Aqui para a unidade. Aqui a equipe médica começou a desconfiar porque as características não eram de um pós-parto domiciliar. O cordão umbilical estava muito bem cortado, muito bem fechado e o bebê também estava vacinado. E quando eles viram a notícia na imprensa de que um bebê havia sido sequestrado aqui no Distrito Federal, eles então acionaram a polícia. Larissa fez o reconhecimento tanto do bebê como da sequestradora, que foi identificada como Daiane da Fonseca dos Santos. Ela foi presa em flagrante no hospital. Do lado de fora da unidade, o irmão de Daiane estava apreensivo. É que a família achava que ela estava grávida. Daiane está na delegacia de repressão a sequestro e deve responder por subtração de incapaz. A pena para esse crime é de dois a seis anos de prisão. Ao delegado, ela disse que estava fragilizada com a perda de um bebê. Daiane disse ainda que é estudante de fonoaudiologia, que para entrar no hospital se identificou como visitante. Entrou com o próprio jaleco. Ficou aqui das três horas da tarde até as três horas. Da madrugada, decidiu sequestrar o Miguel porque achou mais fácil, já que a mãe estava desacompanhada. Colocou o bebê dentro da sacola e foi embora para casa. A Secretaria de Saúde disse que no momento do sequestro havia 15 seguranças no local e que vai trabalhar para aprimorar a segurança nas unidades de saúde. Agora, 6 horas 44 minutinhos, gente. Vai ser enterrado hoje o corpo do médico aí de 45 anos, que foi morto na madrugada durante uma abordagem da Polícia Militar na Asa Sul. Na abordagem, assustado, um amigo do médico sacou uma arma e apontou para os policiais. E aí eles reagiram e um tiro acertou o médico. O médico endocrinologista Luiz Augusto Rodrigues, de 45 anos, estava neste estacionamento da quadra 315 da Asa Sul, poucos minutos depois da meia-noite. Ele estaria acompanhado de um outro homem. Segundo a polícia, Luiz Augusto foi atingido por disparos efetuados pela polícia militar. As imagens feitas por um telespectador mostram a movimentação da polícia e das ambulâncias de socorro durante o atendimento à vítima. De acordo com testemunhas, o médico estaria num bar que fica aqui na quadra comercial. Depois ele saiu e veio na direção desse estacionamento. Aqui havia uma caminhonete estacionada e ele estava do lado de fora com esse outro homem. polícia militar que passava por aqui pela quadra depois da meia-noite viu os dois conversando ao lado dessa caminhonete... E achou que estavam em atitude suspeita. A abordagem foi feita pelos PMs. E de acordo com depoimentos prestados, um dos homens que foi abordado sacou uma arma na hora. Como reação, os policiais militares atiraram duas vezes. Os disparos atingiram o médico, que não resistiu aos ferimentos. O homem que teria sacado a arma em resposta à abordagem da PM seria também um policial militar da reserva. Segundo comerciantes e moradores que não quiseram gravar entrevista, tanto ele quanto o médico eram conhecidos na quadra. Os dois tinham o hábito de frequentar um bar que fica no comércio local. Este teatro, que fica na quadra onde foram efetuados os disparos, possui câmeras de segurança direcionadas para o estacionamento. As imagens não foram liberadas para a imprensa. Uma equipe de investigação da Polícia Civil esteve no local. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso e que os policiais militares envolvidos foram à delegacia e entregaram as armas para a perícia. Já a PM disse que, diante dos cenários, policiais informaram que tiveram que reagir em legítima defesa, efetuando dois disparos, sendo que um deles teria atingido um dos homens. Disse ainda que lamenta profundamente o desfecho da ocorrência e informa que vai instaurar um inquérito policial militar para apurar todas as circunstâncias. 6h47 agora, homem discute com a mulher e dá trabalho para a polícia. árvore cai e atrapalha o trânsito na W3Sul. E assaltantes roubam 80 celulares de uma loja em São Sebastião. Foragido da Justiça volta para a cadeia. É hora do nosso Giro de Notícias. De volta para a cadeia. Operação da Polícia Militar apreende foragido da Justiça, escondido em uma fazenda no Pipiripau 2, em Planaltina. Ele foi localizado com a ajuda de um helicóptero. Em uma rápida busca, os policiais descobriram que o local era usado como esconderijo de carros roubados. O homem foi encaminhado para a 16ª DP. Em São Sebastião, quatro pessoas foram presas depois de assaltar uma loja de eletrodomésticos. Eles usaram uma arma falsa para roubar 80 celulares e um tablet. Ao fugir, ainda agrediram o gerente. A polícia foi acionada e conseguiu prendê-los no caminho do Jardim Mangueiral. Dois dos suspeitos são menores de idade. Uma árvore caiu e atingiu um poste de iluminação na W3 Sul. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, não teve registros de pessoas feridas. Mas o trânsito ficou interditado por quase duas horas até que fosse retirada. Um homem que trabalha como segurança provocou uma grande mobilização do BOP em Arniqueiras. Durante a madrugada de ontem, o homem que estava armado discutiu com a mulher e começou a quebrar os móveis. Ela então saiu de casa junto com os filhos. A polícia foi até lá. O segurança se rendeu, entregou a arma e foi levado para a delegacia em Taguatinga. A polícia investiga se ele tem posse de arma. 6 horas 49 minutinhos, gente. Hoje, 29 de novembro, é dia de Black Friday. Uma data que promete ser marcada pelas promoções. Olha, tem loja que abriu as portas às zero hora de hoje, é isso mesmo. E muitos consumidores até fizeram fila para entrar, viu? Olha, gente, muita gente deve aproveitar, então, a primeira parcela do 13o salário, que deve ser paga hoje para ir as compras. A Confederação Nacional do Comércio acredita que o consumidor está mais consciente nesta, que é a décima edição da Black Friday. E o consumidor aí deve pesquisar bastante antes de comprar. Um estudo aí feito pela Confederação aí, né, do Comércio, revela que... 4, em cada 10 consumidores só vão comprar se os preços estiverem estiverem mesmo aí mais baixos. Fato é que tem gente que vem pesquisando preços, vem anotando ali há muito tempo para comparar, viu, gente? Porque não dá para ser aquela black fraud como já aconteceu no passado, né, em que o preço do produto aumentava dias antes e aí, quando era no dia da Black Friday, voltava para o preço anterior, né? Ou seja, desconto que é bom mesmo? Nada, só mesmo uma enganação. Mas tem gente que aí, por conta disso... Pesquisou bastante, anotou e hoje vai voltar às lojas e aí só vai comprar mesmo se tiver descontos reais. Fato é que isso movimenta a economia, né? E a gente sabe que muita gente em busca de emprego, então querendo ou não, isso acaba movimentando a economia e aí fazendo o dinheiro girar. Gente, antes de comprar, pesquise, principalmente se for comprar pela internet. Só entre em sites online. Das lojas, sites oficiais das lojas. Repara bem, viu, antes de comprar. Também outra recomendação é não fazer compras por meio de links que você recebe por e-mail. Isso não, gente. Entra no site oficial da loja. 6 horas e 51 minutinhos, vamos falar de previsão do tempo agora? A sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente nublado. O sol até já tentou mostrar as caras em alguns momentos, mas a tendência é que as nuvens aumentem ao longo do dia. E aí tem previsão: previsão de chuva a qualquer momento, inclusive aquela chuva forte com raios. A temperatura na madrugada foi de 18 graus e a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Nossa, deve ficar aquele tempo abafado, né? Mesmo com chuva, 29 graus já deixa aquele mormaço, assim, que tá um calorão. No período da tarde, a umidade do ar varia entre 95% e 50%. E agora o nível dos nossos reservatórios, o descoberto se mantém estável há dois dias em 61,8%. Santa Maria também do mesmo jeito, já tem dois dias que está em 84,6% da capacidade. Seis horas, 51 minutinhos e durante todo este mês será comemorado o um Novembro Azul. Está acabando já, né? Para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas o que é mito e o que é verdade quando se fala dessa doença e do tratamento, hein? Parece que falar no assunto ainda gera muito incômodo. Muita gente, principalmente na minha faixa etária, ainda carrega aquela desconfiança, né, do toque e tal. Com certeza, devido à discriminação, né, receio, é, até mesmo da masculinidade, né. Tamanha preocupação, né, de se estranhar. Metade dos brasileiros nunca visitou um urologista. Quem foi, sabe a diferença que fez. Rapaz, coitado deles pensar assim. Porque eu não penso dessa forma, o dia que precisar... Eu, eu não vou querer ir lá toda semana, mas o dia que precisar, eu... <risos> de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o tumor na próstata faz uma vítima a cada seis homens no país. É a segunda principal causa de morte. O câncer de próstata é o que mais afeta a população masculina no mundo inteiro. No Brasil não é diferente. Segundo dados mais recentes, ocorrem mais de 13 mil casos por ano. O que representa quase 30% das ocorrências de câncer no homem. Embora o diagnóstico precoce possa curar na maior parte, muita gente deixa de fazer o um exame por um antigo preconceito. Essas campanhas são fundamentais. O que a gente observa é que muito paciente que não tinha coragem de vir ao consultório, ele acaba sendo induzido pela filha, pela mulher pelo filho, pela vizinha, até a sogra ajuda nesse momento. O tratamento nem sempre é muito fácil, muito simples, mas o exame, o exame físico, para a gente conseguir dar o diagnóstico, realmente um exame super fácil, super simples de ser feito e rápido. Então o paciente normalmente ele se convence disso e quando acaba o exame muitos deles falam assim, doutor, mas é só isso? O índice de pessoas doentes também se deve à desinformação. Por isso, o mês de novembro foi reservado para alertar sobre os perigos do câncer de próstata. A cor azul simboliza a época e fica estampada em monumentos públicos como forma de chamar a atenção para esta doença. O que para este médico é bastante válido e já fez aumentar o movimento no consultório nos últimos dias. E quem pensa que basta realizar o famoso exame de sangue, está equivocado. O tratamento específico é que pode salvar o paciente. O câncer de próstata é um, é um câncer que a gente tem uma alta chance de curar esse paciente se a gente dá o diagnóstico no momento de uma fase, de uma doença numa fase inicial. Até 90% dos pacientes podem ser curados. Localizada abaixo da bexiga, envolvendo parte da uretra canal que passa a urina, esta glândula chamada próstata está presente apenas nos homens. Do tamanho de uma meixa ela aumenta conforme a idade do portador. Por isso, é fundamental o exame depois dos 45 anos. E na busca de desmistificar alguns mitos, o médico explicou que a doença não atinge somente os idosos. Muito pelo contrário. Os exercícios físicos diários são importantes na prevenção. Com certeza, a barriguinha atrapalha não só no restante da, dos problemas que a gente tem de saúde, mas também pode ser um fator de risco para o câncer de próstata. Ah, detalhe, o risco aumenta se alguém mais próximo na família já teve a doença diagnosticada. A gente sabe que pacientes que tiveram irmãos ou, ou pai né, que teve o câncer de próstata, ele tem mais chance de ter o câncer de próstata. Mesma coisa para os negros. Os negros também têm mais chance de ter essa doença. Tem uma certa restrição, mas acho que aos poucos o pessoal vai aceitando com mais naturalidade. É bobagem, né? Tem que cuidar da, da saúde. Né? É, eu acho que a saúde em primeiro lugar. Eu não fiz ainda porque realmente eu completei 40 a poucos dias. Então já está na minha programação aí, se preconceito. E não tem para onde correr, tem que tocar nesse assunto, né? <risos> Exatamente, tem que cuidar da saúde. Agora, 6 horas e 56 minutinhos. É, gente, o final do ano chegou e é tempo do GDF prestar conta das ações que realizou durante este ano de 2019, não é mesmo? Na saúde, por exemplo, houve momentos bem marcantes, como a retomada das cirurgias de peito aberto no hospital de base e a separação das gêmeas Liz e Mel, realizada no Hospital da Criança. Vocês lembram? Olha, o todo foram mais de 62 mil cirurgias realizadas só este ano. Com relação às obras, o GDF reformou todas as UPAs, 18 hospitais públicos e as unidades de saúde. Também estendeu o horário de funcionamento de 32 unidades básicas de saúde até às 10 horas da noite. Comprou 11 novas ambulâncias e contratou 4 mil profissionais viu aí, muita coisa, né? A gente sabe que tem muito ainda para ser feito, mas já dá para perceber que pouco a pouco a saúde no Distrito Federal está começando a melhorar. 2019, um ano de ação para a saúde no DF. Agora, 6 horas e 57 minutinhos. Hora de falar com Giliano Cartacho, na verdade, aqui, nessa câmera aqui, na câmera 4. Gil, o que, que você está preparando para a gente nesta manhã de sexta-feira? Muito bom dia. Bom dia, Vanessinha, para você e para quem nos acompanha dentro e fora do nosso querido Quadradinho. Sexta-feira chegou, graças a Deus. Daqui a pouquinho tem df não? a partir das 7h15 da manhã. Vanessa, nós vamos fazer um raio-x de toda essa história do sequestro do pequeno Miguel, que começou na madrugada desta quinta-feira, por volta de três horas da manhã, o DF no ar uh, e o direto da redação mostraram ontem essa situação, desde cedo acompanhando, e olha, falei que esse menino ia ser encontrado ainda de manhã, eu disse, nós vamos encontrar o Miguel agora de manhã, Pois é, rapaz, antes das 10 horas da manhã, o Miguelzinho já estava de volta nos braços da mãe, graças à ação rápida dos homens do SAMU, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Você vê o momento aí, olha, que a família recebeu a notícia de que o bebezinho tinha sido encontrado. Nós vamos voltar essa história e vamos tratar de todos os pontos. Como essa mulher conseguiu tirar o bebê de dentro do hospital? É, por que, que a segurança não impediu que isso acontecesse? como os homens do SAMU conseguiram localizar a criança, o que, que aconteceu. Tudo isso eu vou explicar tintim por tintim, daqui a pouco, a partir das 7h15 da manhã. Esse assunto, ô, ô, Vanessa, que ontem foi parar na Delegacia de Repressão a sequestros, você vê imagens aí da DRS, o, o Distrito Federal inteiro mobilizado. Eu nunca vi tanta mensagem chegando no Instagram, no Facebook... No, no Twitter, no WhatsApp da Record, de pessoas dando informações. Resultado, rapidinho o Miguel foi encontrado. E é uma coisa que eu digo, digo sempre. Juntos, todos nós, a imprensa, a segurança pública, você telespectador, juntos, nós somos muito fortes, Vanessa. Mas, unidos, nós somos imbatíveis. E a prova disso foi a, a localização do pequeno Miguel. Daqui a pouquinho, todos os detalhes pra você, viu, Vanessinha? Ainda bem, né, que teve final feliz, porque imagina o desespero da família. E a reação ali, né? Com a notícia de que o bebezinho tinha sido encontrado, emocionou, né? Todo mundo da família, os amigos, e até a gente aqui, né, Gil? Nosso coração, assim, fica muito feliz. É seu filho mesmo, né? Comemorando gente é é com o pessoal. Tá? Tem até um áudiozinho, deixa eu ver. Cadê? Coloca aí, eu tava escutando. Cadê? Miguel Piepres. Oh, meu Deus, Jesus, obrigado, meu amor. Que maravilha, gente, que maravilha. <risos> Bonitinho que a mãe demais. Encontrou Miguelzinho. <risos> Muito lindo ver ali o reencontro da mamãe, aquele aconchego, beijinho ali, né? Bom demais, viu? Daqui a pouquinho eu volto com tudo isso. E muito mais. Nós ouvimos o delegado responsável pelo caso, nós fomos atrás da segurança do Hospital Regional de Saúde, tudo isso daqui a pouquinho a partir das 7h15 da manhã. Tá imperdível, 7h15 a gente tem um encontro com você no DF no ar. Beijo, bom trabalho, viu? Agora é 7 horas em ponto, o relógio virando para 7 h 15 agora. A primeira parcela do 13º salário já está na conta de muitos brasilienses e o pessoal já está de olho nas compras de fim de ano. Mas qual será a melhor forma para gastar esse dinheirinho extra que a gente recebe no fim do ano, hein? O, a gente vai te dar dicas agora. Acompanhe. Finalzinho de novembro promete ser um alívio para muito trabalhador. O 13º salário mal cai na conta e já tem destino certo. Diminuir as dívidas. O que a gente mais tem é dívida para pagar, né? <risos> mas é só pagar isso. Me pagar a dívida e procurar alguns investimentos, assim, tipo recursos para profissionalização, porque hoje o emprego está difícil, né? Então, quem tem, tem que se profissionalizar ainda mais. Eu vou pagar as contas. Já colocou na folhinha? Como é que vai ser? Já, já fiz todo o planejamento. Já coloquei onde eu devo e onde eu vou pagar. Só que para alguns o dinheiro vem numa boa hora. É, vou viajar para Bahia, agora dia 8, quando receber, viajar para outra cidade da Bahia, aí sim voltar. tá sem dívida, tá podendo gastar? A dívida tem, mas a dívida vai ser paga com o dinheiro das férias. Vou entrar de férias agora no final do ano. Organizado nas contas, Inaldo também vai poder desfrutar da renda sem preocupação. Na verdade eu não vou pagar a dívida, eu vou investir esse dinheiro ou na poupança, apesar da poupança não estar rendendo muito, eu quero investir em outras formas de investimento. CDB, renda fixa, renda variável. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, a capital federal tem a maior média de beneficiados, o que significa mais de R$ 4.500 no bolso em pleno fim de ano. Já a região nordeste concentra os menores índices. No Maranhão e Piauí, por exemplo, a estimativa é que não ultrapasse 2 mil reais por trabalhador. Numa visão otimista, o levantamento calculou que serão injetados mais de 214 bilhões de reais na economia do país. Para este economista, é fundamental que o dinheiro seja bem investido. Sem planejamento financeiro, tudo é temerário, tudo é frágil. Então é preciso fazer o um planejamento financeiro para ele ver se realmente ele pode utilizar esse dinheiro para gastar ou se ele tem que pagar a dívida. Porque ele pagando a dívida ele fica habilitado. E aí ele pode fazer um, um planejamento de se endividar ao longo de um determinado período. Esse é que é o grande problema do consumidor. É trabalhar só no imediatismo, no curto prazo, naquela coisa imediata e não olha lá para frente que quando começar o ano de 2020 vai ter muita coisa que ele vai ter que pagar, muitos aumentos. Como também é conhecida, a gratificação natalina é paga em duas parcelas ao trabalhador de carteira assinada. A primeira deve ser depositada até o dia 30 de novembro e vem praticamente a metade do salário recebido pelo empregado. Já a segunda sofre reduções, é que são descontados os impostos e encargos. A verba deve estar disponível até o dia 20 de dezembro. Para não ter dúvida, é preciso dividir a remuneração por 12 e depois multiplicar pelos meses trabalhados. O cálculo é diferente para quem paga pensão alimentícia ou esteve ausente do serviço por motivo de acidente. As mulheres que tiraram auxílio maternidade...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 Os shoppings estão cheios e os lojistas esperançosos de um crescimento nas vendas no final do ano. Agora é um momento que a gente cria muita expectativa para que os clientes venham ao shopping, aproveitar essa oportunidade de compra, né? A oportunidade de usar o décimo terceiro. Então, assim, a expectativa, né? E, a, e o que a gente mais faz aqui é acreditar bastante. E o cliente vem assim super à vontade e querendo usar mesmo o décimo terceiro, né? Entrar o próximo ano sem dever nada e fazer compras excelentes, né? peças maravilhosas, com desconto bom. E é o que a gente tem mais esperado aqui. E graças a Deus a gente está tendo um fluxo muito bom no shopping. Para o consultor financeiro é preciso cautela para não se empolgar demais. E assim entrar o ano fugindo dos compromissos inadiáveis. Vem o dinheiro na mão, é o dinheiro na mão a venda e gastam. Só que depois na frente vão falar, poxa, por que eu não consegui amortizar uma parte da dívida? Ou mesmo comprar uma parte das coisas agora e guardar para depois eu poder pagar no início do ano as minhas dívidas e os gastos? Esse estaria dentro do planejamento. Não fez o planejamento, acabou o milho, acabou a pipoca. Gente, tudo com planejamento, né? Tem mais chance de dar certo lá no final. Então, gaste esse dinheiro, mas com consciência. Tem dívidas para pagar? Tá pagando juros aí de cheque especial, cartão de crédito? Melhor que tá as dívidas e começar tudo de novo com moderação. Agora 7 horas 7 minutinhos, sábado agora é o dia D de combate ao sarampo, a campanha de vacinação está na segunda fase. Vou falar sobre isso agora com a Maíra Guedes. Maíra, inclusive agora o público-alvo, são as pessoas entre 20 e 29 anos e amanhã é o último dia, né? Isso, Vanessa, bom dia, bom dia também para quem está acompanhando dia. O direto da redação. Amanhã é a segunda etapa da campanha de vacinação e também o último dia. A gente teve no início de novembro o início dessa campanha, tendo como público-alvo as crianças de seis meses a cinco anos de idade. E agora, nessa segunda e última fase da campanha, o público-alvo são os jovens adultos entre 20 e 29 anos. Então, quem se enquadra nessa faixa etária deve procurar amanhã qualquer unidade básica de saúde a partir das 8 horas da manhã. ...para tomar essa dose de vacina. De acordo com a Secretaria de Saúde, Vanessa, foram disponibilizados para essa segunda fase aqui no Distrito Federal 200 mil doses da vacina, a vacina contra sarampo, uma doença muito contagiosa que ela se transmite facilmente pela fala, pelo espirro, pela tosse. Então, quem apresenta os sintomas, que é coriza, conjuntivite, manchas avermelhadas pelo corpo, febre, procura uma unidade básica de saúde para que seja apontado se é ou não sarampo e seja iniciado esse tratamento. Mas, antes disso tudo, se prevenir é muito importante. Portanto, amanhã, quem está nessa faixa etária entre 20 e 29 anos deve procurar alguma unidade básica de saúde é uma doença preocupante aqui no Distrito Federal nós já temos 280 casos notificados desse total 251 são de moradores do Distrito Federal cinco casos foram confirmados e nós temos outros né, que estão sendo investigados um total de 25 em investigação o restante foi já descartado mas o fato de ser descartado não desmerece, viu? A gente precisa sim, atenção, a gente precisa comparecer à unidade básica de saúde para se prevenir e para tomar essa vacina, Vanessa. É, Maria até porque desses cinco casos aí confirmados, três são aí de pessoas que estão nessa faixa etária, de 20 a 29 anos. Daí, então, essa segunda etapa da campanha ser voltada para esse público. Amanhã é o último dia, é o dia D. Então, você aí de casa, você que tem filho, você que tem né, conhecidos aí nessa faixa etária, cobre dessas pessoas aí para procurar imposto de saúde. Tomando a vacina, a gente evita aí né, a proliferação desses casos, dessa doença que é tão grave que pode até. Até matar, matou inclusive pessoas em São Paulo. Maíra Guedes, muito obrigada pelas suas informações, excelente trabalho para você. Linda sexta-feira também, a qualquer momento você volta com mais notícias. Beijo. Sete horas, nove minutinhos, a gente volta a falar sobre o velório e o enterro do apresentador Gugu Liberato. A gente vai direto agora com conexão com São Paulo. Dez em ponto, é isso, Lucas? Exatamente, Zucatelli, Essa é a previsão. Por enquanto, então, o velório permanece aberto. As pessoas estão chegando. Nesse momento, os fãs estão prestando a sua homenagem ao apresentador Gugu Liberato. E a gente percebe que o movimento está aumentando. As pessoas estão realmente chegando. Muita gente com cartazes. É, algumas pessoas, inclusive, né, Zucatelli, passando aqui antes mesmo de ir para o trabalho. Já aproveitando esse momento. As pessoas que saíram um pouco mais cedo de casa para poderem... A acompanhar esse momento de despedida do apresentador Gugu Liberato. E a gente observa as pessoas evidentemente muito emocionadas, muito consternadas, as pessoas que acompanhavam o Gugu eh, de casa pela televisão, pessoas que sentiam o Gugu tão perto sempre nos programas de sucesso que ele apresentou, esse sucesso que ele foi e representou para a televisão brasileira. Então as pessoas que eh, quiserem fazer as homenagens para o apresentador Gugu Liberato aqui na Assembleia Legislativa tem até as 10 horas da manhã para vir até aqui. Depois disso, portanto, o corpo sai em cortejo até o cemitério no Morumbi, zona sul de São Paulo. Se não chover... Aí é, haverá, portanto, um cortejo é, com o carro aberto, tá? O corpo vai, no, no, no carro do corpo de bombeiros, aberto se não houver chuva. Caso contrário, aí sim, é, é, os planos vão ser diferentes. Mas, por enquanto, é isso, então. É, não há nenhum é, amigo famoso de Gugu Liberato aqui nesse momento, nenhum artista. Esse é o momento em que os fãs realmente estão vindo para prestar essa última homenagem ao grande Gugu Liberato, viu, Zucatelli? Dá uma expectativa aí, Lucas, da chegada do, do Silvio Santos, fala-se ainda sobre isso aí agora... Zucatelli, essa expectativa ainda é muito forte, a expectativa de que o apresentador Silvio Santos eh, compareça ao velório de Gugu Liberato, talvez já próximo eh, do, do fim do, do, do velório, a gente sabe que eh, Silvio Santos é uma pessoa também bastante reservada, existia uma expectativa muito grande de que ele viesse durante a madrugada, aproveitando até o fluxo menor de pessoas, mas isso não ocorreu, o que a gente sabe é que ele está bastante abatido, bastante abalado, ontem ele cancelou as gravações do programa dele, portanto, se e tinha muito a expectativa de que ele viesse ontem mesmo, mas isso ainda não ocorreu, viu, Zucatelli? E aí, Lucas, deixa eu aproveitar, então, que a gente é, falou a respeito do Silvio, porque a apresentadora Silvio, Silvia Bravanel, filha do Silvio, esteve no velório e mostrou muita preocupação com a família. São todos muito próximos, né? Então, deixa eu ver o que a, o que a Silvinha falou, por favor, vamos lá. E a gente está dando força, claro, para o meu pai, porque não é uma, é uma coisa fácil de, de, de assimilar tudo, mas a gente tem que ser forte por todos eles, né? E pela família, pelo meu pai, por nós também, porque a gente é uma grande perda para nós também, né? para os funcionários, para a nossa família principalmente, porque ele era como se fosse da família. Né? O Augusto, o Gugu, era como se fosse um irmão mais velho para mim. Isso, o Gugu tinha 12 anos, imagina. Hoje eu tenho 48, então veja tanto tempo que a gente passou juntos aí. Mesmo quando ele deixou a emissora, a amizade nunca acabou. É, gente, é um dia aí que a gente precisa de encontrar forças, né? Porque ele era muito querido e aí a gente ainda vai acompanhar ao longo da programação aí mais informações sobre o velório enterro também. Agora 7 horas 13 minutinhos, a partir de segunda-feira o Jornal da Record vai começar mais cedo, logo depois do DF Record. Confira. A partir de segunda-feira nosso encontro é mais cedo. Às 7h45 da noite. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia. Agora em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta. Jornal da Record. 7 horas, 13 minutinhos. Gente, o direto da redação tá terminando porque a partir de segunda-feira vem coisa nova e coisa boa, por aí. Vai ter balanço geral amanhã às seis e meia da manhã e logo depois sete e meia DF no ar com Guilherme Porta Nova. Eu, você vai continuar me encontrando nas reportagens no DF no ar. Eu devo entrar ao vivo, trazendo sempre informações para você aí de casa. Eu quero aproveitar para agradecer aqui a oportunidade, agradecer a direção da Record pela oportunidade de ter ficado aqui à frente do Direto da Redação durante esse um ano, quatro meses e vinte dias praticamente. Muito, muito obrigada. Eu amei estar aqui. Obrigada pela confiança. Quero agradecer também a cada funcionário aqui, a cada colaborador da Recó TV Brasília. Desde quem recebe a gente na portaria sempre com um sorriso, até quem limpa o nosso estúdio, os meus amigos aqui, meus queridos cinegrafistas, Abel, o Memé, que está de férias, Franciélio, Francinaldo, se a gente começa, Ronaldinho, que tá aqui atrás de mim, nessa câmera. Então, se a gente começar a citar nomes aqui, a gente vai acabar esquecendo. E eu quero agradecer ser principalmente a sua companhia. Eu fiz isso aqui com muito amor, com muito carinho. Acordo bem cedinho e tô sempre muito feliz aqui para te deixar bem informado. Muito, muito obrigada. A gente ainda vai se ver. Continua aqui na telinha da Record, da Record TV Brasília, trazendo informações para vocês ao vivo, nas reportagens especiais. Um beijo para todo mundo e agora eu deixo vocês na companhia do Gil Liano Cartacho. Até passei uns 30 segundinhos, viu Gil? Mas... É pra agradecer e pra dizer que eu tô feliz demais de ter estado aqui esse tempo todo e de continuar levando mais notícias pra quem tá em casa. Um beijo, gente! Amo vocês! Você pode tudo, Vanessinha. Lembrando pra quem tá em casa que isso não é um adeus, não. Até logo, viu, meu amigo? Essa loura vai continuar arrasando nas telas da Record TV. Você pode ter certeza. Vanessa, que ao longo de todo esse tempo comandou muito bem, brilhantemente, o nosso direto da redação, levando informação cedinho, onde você estiver. E daqui a pouco ela volta no nosso DF no a também. Vanessa, beijo, Loura, até daqui a pouco. Beijo, até já. Agora são 7 horas e 16 minutinhos.